Hoje estou jogando com uma arma um pouco diferente Ó, comprei a USP Foi 12 casinho. Estou jogando aqui de Alpine Até que enfim, destravei Alpine na conta Vortex Então, tô cego Tô cego Eu não vi o tio E ele mais cego ainda Que não me, que não me acertou aqui, ó, de novo Deitado Ó, já nasci perto aqui do tio aqui Já dá aquele kill Pulando, então, diferentezinho. GPzinho aqui, não é de não é de AX. Alpine Zona que bolada. E, e eu tô tecando um tiro pra caralho, caí de novo. Três tiros, três kill Vamos ver se consigo manter a precisão 4 tiro, 4 kill Cinco tiros, cinco kill Opa, peguei mais um Errei ai Quase que eu lhe dou um single, tio Vai ser é muito lindo se eu te desse um single, meu amigo vou fazer um lixeirando e snipers aqui no chão viu Eu acertando o tudo agora eu tô vesgando. Nossa, eu mirei em um, acertei no outro. E eu vou, vou sumir. É Só eu que não consigo dar no escopo, velho. Só eu, na moral. Na moral, eu tento que tento, porque tento dar no escopo e não consigo nessa caraia. Mas antes eu dava muito no escopo, galera. Olha lá. Olha lá. Mas também um dentro de mim, né? eu Não desce no escopo também. Ag agora acertei, ó. Hum. Eu errei o drible, errei o drible e me ferrei. Como não foi esse tiro? Tira essa casca não pra lá, tio Eu morri com esse tio aí Essa máscara Branca De Halloween Esse doido tá vindo na, na pistola de bastante de mim. Nossa, eu tô errando no do Buu. Porque eu baixei minha sensibilidade do nada aqui também. Não, tio. Vai matar ninguém na faca, não, tio. Na canela, aquela ali, ó. Demorou demais pra clicar, amor. Às vezes eu acho que a bala vai fazer curva, né? E faleci aqui já Eita Devia ter dado pre-fight, deixa eu aumentar um pouquinho a sensibilidade É, 24 galera, eu vou do o número 24 a possibilidade vai no 24 Opa, foi pulando, hein? Foi pulando, tem. Ah, um viado de katana Nas minhas costas Eu tenho mania de errar ninho de costas É tio, você tinha vantagem no Red Green, mesmo assim me matou ainda Eu tô, tô nubando demais aqui, galera Achei isso assim, não querendo o bagulho, tio Foi mal aí, não era pra ter aí, não, mesmo assim não matou, então Porra Comecei bem, agora eu tô visgo O óculos quebrou aqui, ó Faleci de novo Nossa, o cara nas minhas costas okay. tem que camperar, né? Tem um corpo que vem nas minhas costas e me derruba ainda, véi. Nossa, bem mole, eu errei o tiro e me A B Pixel pulando é uma bosta também Nossa, agora ali eu tirei e foi a mira na hora aqui Ô louco, teu bafomé aí me pegou aí agora Opa, matei matei meu morro é caixão hein? nossa eu tô errando muito tiro galera tio, vai ser também. Opa, eu que fui. Dancei nessa guia. Porra, teu, para de me matar. Então, galerinha, esse aí foi o gameplay aí que eu postei pra vocês agora. Acabei de gravar essa porra. Então, ficando por aqui. Quem não é inscrito, se inscreve. Quem já é, dá like aí. Compartilha com os amigos aí. Valeu, galera. Fui.